Opa galera, beleza? Felipe Marinara gravando mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como você pode ganhar dinheiro com o um aplicativo chamado Quiz Neste aplicativo galera, você simplesmente vai responder perguntas São 15 perguntas e é um game show ao vivo E se você acertar as 15 perguntas, você leva a grana pra casa Então se você ainda não é inscrito no canal Pensar para Empreender Se inscreva agora e deixe seu like neste vídeo E deixa aqui nos comentários se você já conhece o aplicativo Quiz Se você já jogou, se nunca jogou e qual a sua expectativa com esse Aplicativo. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo! Então galera, o aplicativo que eu quero mostrar pra vocês é esse aplicativo aqui, o Quizy O download dele vai estar disponível aqui na descrição do meu vídeo Tem um link aí onde você vai clicar e você vai ser redirecionado para Google Play Store Então você vai baixar esse aplicativo e quando você instalar ele vai ser necessário que você faça o cadastro na plataforma Eu vou explicar pra vocês porque eu já fiz o cadastro aqui Então vou explicar pra vocês como é que você vai fazer esse cadastro Você simplesmente vai digitar um nome de usuário, você vai criar um nome de usuário pra você E vai ter uma opção onde você vai ter que colocar um código de referência O código de referência código de referência para você utilizar o aplicativo vai estar aqui na descrição do meu vídeo é o código quiz for money vou deixar também aqui na tela para você ver você vai colocar esse código que é o código da minha indicação para você e você vai ganhar uma vida no aplicativo depois eu vou te explicar para que, que serve essa vida. Mas primeiro faça o cadastro na plataforma, coloque o código de indicação, coloque seu número de telefone, confirme e você vai cair nessa tela aqui que é a tela inicial do jogo. E aqui você vai perceber algumas coisas e vou explicar para vocês que coisas são essas. Bom galera, aqui na tela inicial você vai ver que tem um contador aqui logo de cara dizendo o próximo jogo começa em 4 horas e 53 minutos. Como funciona isso? Em determinados horários do dia Você vai poder jogar o jogo Quiz com um apresentador ao vivo E esse apresentador ele vai estar exibindo As perguntas para vocês, vai estar interagindo Com vocês, então o aplicativo é bem legal Bem interativo mesmo, bem divertido Esse jogo é indicado principalmente para você que está chegando cansado Do trabalho ou da escola e você quer Relaxar, esse aplicativo é muito legal para você Conseguir interagir e relaxar também Então em determinados horários do dia vai ter aqui O jogo para você jogar, hoje por exemplo Às 22 horas vai ter um jogo e o prêmio É de 3 mil reais, então todo dia esse prêmio muda, já chegou o ponto de o aplicativo oferecer um prêmio de 100 mil reais então é possível você ganhar esse prêmio se você acertar as 15 perguntas e aqui eu vou explicar pra vocês o que, que funciona cada, cada, cada função aqui do aplicativo? Olha aqui, ó. Aqui é o meu saldo, onde vai aparecer o seu saldo aqui quando você for ganhando dentro do aplicativo. E em vidas, como eu falei pra vocês, eu te dou uma vida quando você usa o meu código de indicação. E essa vida serve para você conseguir salvar uma pergunta. Por exemplo, se você errou uma pergunta durante o jogo, você tem direito a uma vida para você conseguir se escapar. E você também pode ganhar vida se você compartilhar esse aplicativo clicando no botão ganhe uma vida ou ganhe um pulo Aqui também tem um ranking geral onde mostra qual a sua posição no ranking geral Eu instalei essa conta nova aqui para mostrar para vocês o aplicativo do zero Mas eu tenho uma outra conta que já está com um ranking bem legal Olha aqui, ó, você possui um pulos. se você for clicando aqui em ganhar um pulo esse, você pode assistir vídeos, propagandas, para você estar tá conseguindo ganhar pulos. E esses pulos é basicamente quase a mesma função da vida, você consegue pular uma pergunta e você consegue, por exemplo, pular uma pergunta e ainda ganhar uma vida também, se você tiver vidas. Por isso que é importante que você utilize o meu código o quiz for money. Bom galera, e para você resgatar esse saldo, você vem aqui no menu lateral esquerdo, clica aqui no menu, no menu lateral esquerdo e você vai clicar em pagamentos. Aqui em pagamento vai ser exibido na tela para você e é aqui onde você vai solicitar o saque quando seu saldo estiver em 50 reais. Quando seu saldo estiver em 50 reais, você tem direito a um saque. E como que você vai usar esse dinheiro? Galera, você tem duas opções. Você pode solicitar um cartão virtual ou um cartão físico o cartão físico ele vai chegar para você da sua residência porém o cartão físico demora um tempinho, vai chegar uns três meses para chegar para você e o cartão virtual é liberado na hora o que que você pode fazer com esse cartão virtual o cartão virtual você pode usar para comprar em lojas online já o cartão físico você pode usar para comprar em lojas físicas ou efetuar saques em caixas 24 horas então é bem legal o aplicativo realmente paga na minha outra conta eu fiz três saques com esse aplicativo e pagou direitinho eu consegui usar inclusive para comprar dentro da loja GearBest, o que foi bem legal pra mim, eu comprei um lote de 10 fones de ouvido, eu fiquei muito feliz quando eu consegui fazer isso, mas então galera esse aplicativo é um dos únicos um dos únicos aplicativos que você consegue ganhar dinheiro de verdade, e eu tenho um outro aplicativo também aqui no meu canal, tem um outro vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo pra você ir pro meu vídeo do RecargaPay Onde eu ensino como você ganhar dinheiro dentro do Recarga Pay e conseguir transferir para sua conta bancária da Nubank. Funciona de verdade, galera. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então, por isso que eu indico de verdade que você se inscreva nesse canal. Esse canal tem muitas dicas cabulosas de ganhar dinheiro que você vai gostar. O canal Pensar para Empreender está chegando aí a marca de 38 mil inscritos. Nossa meta é 50 mil inscritos. Então, ajude a gente a chegar nessa meta, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo foi. Foi esse então? Não se esqueça: o link do aplicativo Quiz tá aqui na descrição. O link também para você ir para o aplicativo do Recarga Pay para você assistir meu vídeo onde eu ensino você a ganhar dinheiro no Recarga Pay também tá aqui na descrição. O código de indicação tá aqui na descrição. Tudo bem simplificado para você conseguir fazer as coisas de maneira mais fácil. Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.